Eu vou aproveitar essas duas horas de viagem aqui para trabalhar na cultura da empresa. A gente está escrevendo código de conduta, missão, visão, valores. E as empresas que conseguem crescer de forma exponencial, elas crescem baseado numa cultura muito forte. Então, as pessoas que estão dentro daquela empresa, elas sabem como ela deve se comportar. E a cultura, os valores da empresa norteiam... Quem serão as pessoas contratadas Qual é o perfil que essa pessoa deve ter Então se um dos nossos valores, por exemplo É desenvolvimento pessoal contínuo Que é o que a gente acredita, porque é o que a gente faz A gente ensina as pessoas Então todos os colaboradores da empresa Tem que ser pessoas que crescem continuamente Que fazem curso, que se desenvolvem Colaboradores que leem livros que estão constantemente se desenvolvendo. Porque, senão, ele está contra a cultura da empresa, contra os nossos valores. E essa pessoa, ela nem é contratada para a empresa. E se ela não segue essa cultura, ela também não fica. Então, o que diferencia. As empresas que crescem Elas têm uma cultura muito forte E as pessoas vão entrando dentro dessa cultura Elas são contratadas e de demitidas Por causa dessa cultura Então se ela segue os valores Os valores que a empresa tem que que em algumas empresas fazem errado Elas escrevem missão, visão e valores Que é para deixar ali na entrada da empresa Só para dizer que tem Ou para colocar no site Mas na realidade Isso deve educar os colaboradores de uma empresa Deve ser dado treinamentos Os treinamentos é, Educando as pessoas Baseado naquela cultura baseado naqueles valores, então um dos valores que a gente está criando é vivemos aquilo que ensinamos, então o que a gente ensina no nosso seminário a partir de agora vai precisar ser vivido isso dentro da empresa também, porque se a gente ensina daquela forma a gente acredita no que a gente ensina e a gente transforma vidas com o que a gente ensina a nossa empresa precisa ser uma extensão daquilo que a gente ensina, então a gente vai buscar isso e se você não tem uma cultura forte na empresa e educa constantemente os seus colaboradores a cultura, a visão começa a se perder, os valores começam a se perder, começam a entrar pessoas suas, na sua empresa que nem, não tem os mesmos. Então esse é um trabalho muito, muito importante para quem quer crescer uma empresa, é ter uma cultura muito forte e educar as pessoas, dar treinamento em cima dessa cultura. Missão, visão, valores e código de conduta.